Olá, hoje é dia 26 de maio, quase 2 horas da tarde e eu deveria estar me arrumando para ir para um evento que está marcado hoje e que o grupo Arte e Transformação está programado para se apresentar hoje. Aí, por que, que eu digo eu deveria estar me arrumando para ir? Porque eu não vou me apresentar. Porque eu não quero me apresentar sozinho. O grupo está completando 11 anos. Completou agora dia 22 e hoje é dia 26. E eu queria hoje um clima de comemoração. E não teve. Chegou o material que eu comprei da internet. Esse microfone eu comprei no Japão. Lindo, maravilhoso. Similar ao que é usado na Globo. E eu tava ansioso. Essa semana foi uma correria danada. Pra comprar material, para ir atrás de tudo, para nada faltar, para fazer um evento lindo mas... cadê o pessoal? o meu pessoal tá faltando às vezes por causa de desavenças, por causa de ideologias aí eu fui numa escola, a qual eu não vou revelar o nome aqui e convidei alguns jovens talentosos que eu vi eles foram ao ensaio mas não se identificaram com o projeto Teve uma moça que disse Eu não estou interessado no projeto Eu só fui para matar curiosidade E aí me matou por dentro Porque se as pessoas não conseguem entender que o propósito desse projeto É resgatar vidas e quem sabe até salvar vidas E ver como apenas um projeto de passatempo para se divertir Isso... Isso acaba comigo Como é que as pessoas não entendem o propósito disso? Não veem que a depressão tá crescendo cada vez mais Que tem um monte de gente se matando por aí Caramba, eu tô devastado por dentro, sabe? Porque eu não vou para um evento com o nome do grupo Arte e Transformação me apresentar sozinho Porque em vez de eu estar levantando uma bandeira de resgatar e salvar vidas, eu vou estar apenas para alimentar o meu ego para ser elogiado, para ser visto, para ser comentado, e não é isso que eu quero. Não foi para isso que eu criei esse projeto. Então foi dinheiro gasto. Lógico que depois a gente vai poder reaproveitar esse material em outros eventos, mas não vai ser mais o mesmo clima de festa. Tudo bem que o aniversário a gente pode comemorar depois, mas não com o que estava programado para hoje, né? mas enfim fica essa dica né, para quem assistir esse vídeo que as pessoas pensem o que é realmente importante na vida coisas fofas para você curtir, comentar, repassar e dar like ou você se preocupar com coisas que realmente são importantes para a vida como a própria prevenção dela né, porque você nunca sabe o dia de amanhã quem sabe se não é você que vai estar em depressão e precisando de ajuda no futuro. Deus abençoe.